É verdade. Glória a Deus. Quantas palavras desanimadoras. Palavras cruéis, palavras de derrota, palavras é, que, só, que só nos traz é, muitas vezes dor, muitas vezes tristeza. Mas nós vamos ficar com o versículo 1 que diz a resposta delicada, a calmo furor. Mas a palavra dura aumenta a raiva. É muito difícil, é muito triste quando as pessoas só sabem é, pronunciar palavras duras. Elas nunca têm uma palavra de, conforto, de consolo. Elas nunca têm uma palavra que venha levantar o ânimo das pessoas. Mas são sempre palavras duras. Palavras assim que cada uma que sai parece que vai até quebrar as pernas das pessoas de tão dura que é. Mas eu creio que nós, como servos de Deus, já aprendemos a pronunciar palavras de amor, palavras que traz edificação, palavras que traz transformação, palavras que traz alegria ao coração do ser humano. Porque somente a palavra de Deus, somente a palavra que sai da boca de Deus é que pode trazer tudo aquilo que o nosso coração almeja,